Alergia é um negócio interessante. Né? Eu, eu, né? eu tenho comigo que eu sou um cara alérgico. Acontecem tá? algumas coisas que me deixam fora da casinha. O Roberto empola. empola eu Fico todo empolado. Ou seja, então, de forma geral, de forma geral, geral, geral, a questão da alergia é falta de aceitação. Então, a alergia tem muito a ver com o quadro emocional, da não aceitação de algo. Então, eu, Roberto, olha, eu, Roberto, eu procurei me entender, eu aprendi a olhar a situação que eu não gosto, mas eu aprendi também a resolver a situação. Não adianta só eu olhar para a situação com o olhar de não resolver. Só olhar e não, que não dá certo, não, não é assim que eu quero, não, não é assim que eu quero, não era para ser desse jeito, era para ser de outro jeito, papapá, papapá. Até que hora eu vou ficar desse jeito? Respira, respira, pensa. O que, que eu posso fazer? Você tem que fazer assim, ó alergia. Alergia é assim, ó, o que eu, joga para a primeira pessoa, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Quando eu faço isso, eu começo a acionar tudo aquilo que eu tenho aqui dentro. Todas as minhas ferramentas, todos os meus gatilhos para resolver aquela questão. Em resolvendo aquela questão, a, o grau de alergia vai baixando. Quando eu me entendi e quando eu, Roberto, primeira pessoa, quando eu, Roberto, comecei a tomar essas ações, eu parei de empolar. Empolar o quê? Eu parei de ter aquelas urticárias de coceira. Eu ficava muito estressado, ficava tudo coceirento. Por quê? Pela não aceitação. Então, alergia é falta de aceitação. Do quê? Aí vai depender da ficha terapêutica. Lembra da ficha terapêutica? Tivemos na aula. Vai depender de você conversar com o seu cliente, entender na ficha terapêutica o que nele está pegando. Entendeu? Então na primeira sessão você faz um protocolo geral. Faz um protocolo geral. O que é um protocolo geral? Massageia todo o pé de forma igual. Sabe? É a mesma coisa que fazer uma faxina numa casa. Você entra numa casa toda suja, virada do avesso, virada do ponta cabeça, o que você vai fazer? Você vai fazer uma faxina geral. Entendeu? Aí você, depois da faxina geral, você vai encatando aquelas coisas que ficaram para trás. Ou seja, aquilo que está engordurado demais, aquilo que está encardido. Eu não, não, não adianta eu ficar focado no que está encardido e não limpar aquilo que está mais fácil. Então limpa aquilo que está mais fácil. Anotem aí. Quem está anotando, anotem aí. Se você limpar aquilo que está mais fácil, o mais difícil fica mais fácil. E aí na segunda sessão... Aquilo que era difícil, ficou fácil. Olha aí, ó, analogia de você lavar uma panela. Quem já lavou panela na cozinha aí? Aquela panela encardida? Você vai ficar esfregando feito louca? Não, põe uma aguinha, põe de molho. Deixa lá, no final da tarde você vai lá, está tudo molinho. Então é assim que faz. Processo alérgico e outras questões, é assim que faz.